No encontro anterior, aprendemos como a inovação tem, em sua raiz, uma dialética sempre presente. A partir de agora, vamos identificar como esse termo se relaciona com a sustentabilidade e com a cultura. Vamos lá? Então, vejamos um fato interessante antes de conversarmos sobre desenvolvimento sustentável, apenas no termo desenvolvimento. Para entendermos o modelo de desenvolvimento sustentável e sua relação com a inovação, vamos começar entendendo o termo desenvolvimento. O modelo de desenvolvimento atual molda a ideologia da produção e alavanca os esforços para a acumulação contínua de capital em uma competição entre nações, grupos e indivíduos. Afirma-se que o desenvolvimento sustentável é um conceito que surge em oposição aos efeitos nocivos do progresso econômico. Mas esta posição parece conciliadora com as práticas conceituais da agenda econômica e política. Isso é uma frase de Fábio Viseu, e vejamos o que ele quer dizer com isso. Ele nos aponta que o desenvolvimento econômico é baseado no acúmulo. E que o acúmulo é contraditório com o sustentável. O autor ainda diz mais. No entanto, o desenvolvimento tecnológico percebido nas últimas décadas não diminui os investimentos contínuos nesses mesmos aparatos tecnológicos pela economia mundial. Viseu ainda afirma que a melhor inovação das últimas décadas no sistema capitalista foi o conceito de desenvolvimento sustentável, que ajuda o capital a atender a ideologia dos menos favorecidos e os desejos econômicos dos mais abastados. De acordo com o autor, o desenvolvimento sustentável baseia-se na ideia de reparar os efeitos prejudiciais do capitalismo, mas serve como uma justificativa política na tentativa de conciliar o desenvolvimento econômico com questões sociais e ambientais. Mais ainda, ele afirma que como o sistema econômico precisa se desenvolver e acumular, ele carrega o conceito de desenvolvimento sustentável como um fardo, uma necessidade para poder construir o seu sistema baseado no que sempre foi. E o autor demonstra o papel paradoxal da inovação neste modelo de desenvolvimento sustentável. Vejamos... Uma vez que o desenvolvimento sustentável pressupõe os campos ambientais, econômicos e sociais, a inovação para o progresso econômico é tecnológica, enquanto a compensação das consequências do progresso com a mitigação da saturação do capital é vista como inovação social. Separar a inovação entre tecnológica, que serve para o desenvolvimento econômico, e social, que serve para a mitigação dos males do mesmo, é uma opção econômica e política. Já vimos e cada vez se comprova mais, até mesmo no estudo da sustentabilidade.